Olá, eu começo com uma boa notícia. Uma menina de 3 anos foi salva de um engasgamento em Itaiópolis graças à rápida ação dos bombeiros voluntários. Enquanto uma equipe se deslocava ao encontro da vítima, um bombeiro passou as orientações pelo telefone à família, que encontrou a ambulância na SC-114. E a guarnição especial da Polícia Militar de Mafra foi elevada a batalhão. A mudança foi publicada no dia 3 de dezembro através de um decreto. Com a mudança, a Polícia Militar de Mafra passa a se chamar 38º Batalhão Duque de Caxias em homenagem a um dos primeiros estabelecimentos de ensino da cidade. E após oito anos de ordenação presbiterial, o padre Rafael Fux deixará a paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Rio Negro. O padre será transferido para a paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos, em Piraquara. A última missa em Rio Negro está prevista para 6 de fevereiro, às 8h30 da manhã. Continue ligado no Rio Mafra Mix e fique sempre bem informado. Eu volto amanhã com mais notícias. Até lá! Momento